Hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo de Flamengo e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil que acontecerá amanhã a partir das 8h45 da noite horário local aqui na, na região norte. Então falando sobre esse jogo, né? Mas o Neto vai fazer, vai falar sobre esse jogo. O Neto já tá Querendo aí ver esse jogo. O Neto tá, meu irmão. Tchau. É, meu irmão. O Neto foi sincero nas palavras aí, o Neto, hein? Vou te falar. Então, deixa quero que você se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa a notificação pra você não perder nada. Compartilha pra galera. Muito importante, tá bom? Então vamos pro vídeo. ...agora apresentando o programa pra câmera lá. Os gols de Flamengo e São Paulo. Nós vai discutir se vai dar. Ah, vai dar. Vai dar 5. 5 a 0 pro hum. Flamengo. Chama aí. Vai, olha lá. Amanhã o São Paulo vai em busca do milagre no Maracanã e na ida 3 a 1 um pro Flamengo no Morumbi fora o baile. Ajeita, levantou na grande área a bola. Pedro Ferraz de cabeça pro gol. Toque no canto. É gol! pra grande área Gabigol, Pedro levantou rasquete na grande área, saiu Jandrei, um tapa, gol! vazio, Ribeiro bateu de primeira pro gol, Jandrei soltou o Gabigol livre e escorou gol! Gol! Uma vez o então fazendo fila, levantou na grande área e bola atravessou o Igor Vinícius, botou no peito limpou pra canhota, recuou de frente, bateu nesse torno, no canto é gol é. Aeta puxou no meio, Cebolinha de frente, um canhão do cantagol. Gol! Gol! Uma vez, Flamengo, Vamos lá então, sempre Flamengo, Veloso, Souza e Paulo do Vale. Primeiro você, Paulo do Vale, que é setorista da Rádio Bandeirantes. Quinta-feira a gente vai tirar foto pra Copa do Mundo aí, né, da Rádio Bandeirantes, né? Vou tirar foto aí. Mas tem que botar a porra da foto, né, pra gente ver onde vai estar o negócio aí, porque você bota a foto de outro e não bota a foto. Nossa, Paulo do Vale, me conta aí. Você vai fazer a Copa, não é? Vou fazer daqui. Qual Copa? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ah, tá. Estou A ah, tá. Copa então, da NAP, né? 2023. É, lembra a Copa da NAP? Vai é fazer a Copa da NAP. Nós dois a vamos Kaiser. fazer a co é, Copa... Copa ah, Kaiser. Copa Kaiser. Vamos fazer a Copa Kaiser. Por que que o São Paulo é, não teve entendimento em relação a essa visão de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Porque você perde 3x1... Pois é. é sul América o que, que você pode falar, você como setorista, o que está que acontecendo lá? Fala para todo mundo que está aqui nos donos da bola. Eu acho que a escalação do São Paulo de domingo teve mais a ver com o desgaste de quinta-feira. E aí o Rogério não conseguiu escalar os titulares. Obviamente, os jogadores vão estar mais descansados para quarta-feira, mas eu acho que o foco vai ser ainda maior no jogo de domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, porque é um duelo direto na luta contra o rebaixamento, que é o Campeonato do São Paulo. Um detalhe, a gente está vendo aí os gols, relembrando o que o Jandrei fez naquela noite, amanhã tem Jandrei de novo, porque o Felipe Alves não pode jogar isso, a Copa isso, do Brasil. Boa. Então, Jandrei titular amanhã. Depois eu vou mostrar aqui o primeiro gol, que ninguém mostrou, ninguém falou. Eu, vou, eu tava conversando com o Veloso aqui. O primeiro gol, a, fa a, a falha de, de, de, de posicionamento. A falha de... Olha, ó, cabeçou a bola, cabeçou? Ele corre para a bola e quando a bola entra, ó, pode ver a cortada de bola do Everton Ribeiro... Aí cabecei a bola, tira o GC aí, a Kit Kat que tá aí, Kit Kat, tira o GC aí, a Kit Kat. volta depois esse gol do João Gomes, eu queria que o Veloso explicasse se eu tô certo, se não tô, se é a minha visão, a gente vai voltar depois aí, porque o EVS, é, parece que é da Sport TV aí mostra tudo junto, né, a gente vai mostrar depois aí. É, o Jandrei, como titular, e o Felipe Alves, que não joga... Que, por sinal, o Felipe Alves deu uma entrevista dizendo que a gente não reclama dos atacantes, né? reclama só dos goleiros, né? É, vocês tomam os peru do cacete, pô. Tem que ir mais de quem? <risos> não, é verdade. E, e, e o Jandrei realmente perdeu a confiança do Rogério, da torcida. E é um goleiro muito questionado hoje e vai jogar contra o Flamengo. No jogo que ele já foi Esse mal, gol, essa bola aí. O que, que ele fez de errado? Ele veio muito pra cá. Primeiro que ele é. se condiciona muito aqui do lado de cá, ó. Aí ele sai correndo atrás da bola e perde a passada quando Cara, ele, ele salta ele a bola. Já passou. Ele sai correndo atrás da quando bola. Quando ele a bola... salta, a bola já foi. A bola já tá. Quando ele salta, a bola já tá no pé da trave e faz o gol, já ó. É Você aí que é entendido aí, ó. ó Cabeçou. Aí já ele foi. corre. Aquele ele pula, a bola atrás. Ah, mas por que ele, ele correu? Dá agora vocês vão ver melhor, ó. Veloso, explica aí. Então, ele passou do ponto. Primeiro. Ele veio muito pro lado esquerdo dele aqui, ó. E ali ele abriu o canto direito. Olha como ele tá aqui no cantinho. Aí ele corre. Aí ele sai correndo, na hora que ele salta, o já tá na rede. Aí ele cai, aí ele pula para fazer a defesa. Porque, por sinal, parabéns aí ao Denis, parabéns aí ao Schneider, que renovaram o contrato do Veloso mais dois anos. obrigado. O que me deixa muito feliz, né, a renovação de contrato do Veloso por mais dois anos. Veloso, obrigado. Obrigado dá finais, pro time de São Paulo, dá pro time ah. da... Dá... Desse pensar, Dá o quê? Ah, dá para pegar experiência, né? Vai ganhar experiência no Maracanã, numa semifinal de Copa do Brasil. Quer é rir a cabeça lá? É a cabeça, porque cair, o, né? o São Paulo ele tem que se cuidar pra não tomar uma goleada lá no, no Maracanã. Que tomou no Morumbi, né? É, porque se o Flamengo quiser jogo... Porque o Flamengo também, quando já tá decidido assim, o Flamengo não aperta muito o pé, né? Certo. Nós vimos até contra o Vélez agora. O Flamengo não, não acelerou o jogo. O primeiro jogo porque... acho que foi 4, segundo foi 2x1. Um. É, foi, foi mais tranquilo. Porque se o Flamengo acelerar lá, como jogou no, no Morumbi, é jogo pra 3x4. Aí ah, eu pergunto para o Souza, aquele que o... Aquilo que o Rogério Senna deu a entrevista. Eu não posso deixar de acreditar e acho que tem que ser assim mesmo. Mas também não pode, sabe, é, dar uma entrevista... Ah, eu não ganho em euro. Mas quem falou que o Vitor Pereira ganha em euro? A gente não pode receber em moeda que não seja a nossa moeda aqui. Mas você sabe o salário do Vitor Pereira? Mas por que tem que falar do Corinthians, do salário do cara? Alguém falava do seu salário quando você ganhava uma fortuna, e merecidamente, acha até que você ganhava pouco daquilo que você representava como jogador, o maior líder da história de São Paulo? Pô, qual é o motivo? Qual é a pegadinha? Ou outra coisa, quando você vem numa coletiva e ninguém pergunta pra você o que você respondeu, e ninguém perguntou da multa, ninguém perguntou de nada, e você falou, eu abro mão da remulta, eu abro, tá aí essa porra aí, Bota aí, então, Cascão. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de margem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo... Pô, treinador no Brasil, gente, tem de monte... Você acham que eu estou me preocupando com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte: dia 1 se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o que comigo? Eu amo, adoro São Paulo. É, eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. É. Agora, com a venda do Antony, né, a promessa de tentar... E vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério. Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Eu fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa. Não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Né? Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a da minha conta minha, não é que nem a do Vitor Pereira. Garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa risada? Você, você acha que o quê? Que é todo treinador que vem e põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Não repete todo mundo. Aí, se machucar, se machucar o quê? Se machucar, você não tem jogador para tentar ser campeão. Então, a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Diogo é dia primeiro? Dia dois, se eu não entregar o título? e quiser. Desculpa, Rogério. Primeiro, você arrebentou com o Júlio Casares, falando que o dia, a imagem está atrasada e a gente. Eu não sabia. Por causa do Covid que eles que eu teve bem. aquele mas ninguém, mas ninguém falou. Mas para ninguém falou ninguém Sabe um nada. Ninguém sabia. o acerto da diretoria. Tudo bem, mas ninguém rodando. falou nada. Então já botou, já, já, já falou do presidente. Então aí galera esse foi o vídeo do canal né? falando sobre esse jogo de Flamengo e São Paulo. Então é isso. Quer que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você não perder nada. compartilha para galera, muito importante, tá bom? Valeu, fui, até lá.